Não é isso, eu Não só agora porque você falou um mas que nós estamos aqui com mais um vídeo, gente. E hoje o um jogo chamado Play with Me. Não gostei do nome, que é assim um nome meio meio Play with Me. Se você é que Play with Me entende? Durante a noite do seu aniversário. Eu tenho certeza absoluta que você quer brincar. O cara já chega assim já me dá uns tapas na cara e é falar o que eu quero, né? Mas nunca olhe nos olhos. É certo se você quiser morrer. Encontre as quatro velas para escapar. Ok, então bora. X1, eu e o palhaço. Eita, porra. Ah, tá. É assim que pega. Ou isso aqui abre, hein? Estou... Dá pra brincar tipo de Mozart aqui. Ser ou não ser? Tá, a gente não pode olhar nos olhos. Hello? Tá, tem um banheiro aqui. Tô com medo! Ah! Oh, que que foi isso? Ai, gente. Oi? <risos> gente! <risos> Calma. Tô bem. Aqui é o meu quarto. Moço, gente, que palhaço é esse? Tá muito, tá muito agitado, cara. Calma aí. Ele tá ali. Tá, tem uma TV ligada. Moço. Ai. Ah, chama as quatro. Ai, ai, ai. Ai, tão bem. Tá, temos quatro velas. O que a gente faz? Gente, me ajuda. É só a gente subir. Vamos subir. Meu quarto é aqui. Tá, e aí, gente? Onde é que está a velhinha? A chave. Gente, está muito agitado esse jogo. Não sei o que está acontecendo aqui. O que nós devemos fazer? Não sei. Aqui. Chave. Vamos descer. Agora a gente vai... Olha isso, as portas batem, sei lá. Um negócio muito doido. Vamos por aqui. Aí. Conseguimos já? Acabou? Acabou. Foi isso. Quatro minutos de gravação pra só me assustar duas vezes e ter quase dois infartos. É, então esse foi Play of Me, gente. É um jogo grátis, então se você quiser jogar... Vai em fundo, cara. Espero que vocês tenham gostado. Deem like pra ver, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Não esqueça de comentar se é possível daquela avaliada. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal... Falou!